Olá, estamos aqui para mais uma, uma aula nossa de, de ciências do nono ano. Meu nome é Márcio Abreu. Nós, na aula de hoje, iremos falar de ligações covalentes. Na aula passada, nós falamos de ligações iônicas, como que isso ocorre, né Os, ah, as características do da, das ligações iônicas. Então, hoje nós falaremos de ligações covalentes. Ah, o roteiro da nossa aula é... Nós vamos falar de ligações químicas, nesse né? assunto é ligações químicas. Ligações covalentes. Elas podem ser covalentes simples ou elas podem ser covalentes dativa. Como é que, é que é isso? As ligações covalentes ou moleculares, elas ocorrem através de compartilhamento de um par de elétrons entre átomos que possui pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Que eletronegatividade é um assunto que nós falaremos mais para frente. É, na ligação iônica, nós vimos que você tem um elemento que precisa de perder e um outro que precisa de ganhar. Os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar elétrons. Na ligação covalente, você tem aqui dois elementos que precisam de ganhar elétrons. Então a diferença é essa. Na, na ligação iônica, você um perde e outro ganha. E isso forma o quê? Isso forma cargas elétricas. Um fica carregado positivamente com mais prótons, o outro fica carregado negativamente com mais elétrons, na iônica. Na covalente, quando a gente fala de polaridade, os elementos são parecidos, então não vai gerar cargas positivas ou negativas. Tipos de ligações covalentes. Covalente simples, covalente dativa. As ligações covalentes simples ou normais. Vamos pegar aqui, ó. O par de elétron, o par eletrônico compartilhado, é formado por um elétron de cada átomo ligante. Um exemplo, Cl2, o cloro. O cloro, o número atômico dele é 17, na distribuição eletrônica 1s2, um 2s2... 2p6, 3s2, 3p5. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para satisfazer a regra do octeto, que diz que todo elemento precisa de ter é, 8 ou ser semelhante a um gás nobre. No caso desse aqui, ele está instável. Então para buscar estabilidade, ele se une a, outra, a outro átomo de cloro. Então como é que seria isso? Você tem um cloro... Só representamos aqui a última camada, a camada de valência, 7, o outro 7 também. Então o que, é que eles fazem? Eles fazem uma ligação, que é um compartilhamento de elétrons. Então este passa a usar o elétron daquele e aquele passa a usar o elétron deste. Com isso, este passa a ter 8 elétrons na última camada e esse também passa a ter 8 elétrons na última camada. Essa é a ligação covalente simples ou normal. Certo? A fórmula seria Cl2 ou Cl, ligação simples, Cl. Essa fórmula que a gente tem feito desde a, da, da fórmula, desde a ligação iônica é a fórmula de Lewis, que ele mostra, na realidade, o elétron distribuído na última camada, na camada de valência. O outro é a fórmula molecular, ele mostra como fica a molécula e o outro é a fórmula estrutural, como fica a estrutura dessa molécula, certo? Então a ligação covalente simples ou normal é justamente isso, é compartilhamento de elétrons. Você tem dois elementos que precisam de ganhar elétrons. Então eles compartilham esse elétron e satisfazem a regra do octeto porque ficam com oito elétrons na última camada. A configuração dos átomos. Você tem o cloro e uma outra molécula de cloro. Este precisa de ganhar um e este também precisa de ganhar um. O que, é que eles fazem? Eles compartilham o elétron da camada de valência. E o que, é que acontece com isso aí? Acontece uma questão também que é uma... No iônico é uma atração eletrostática, né? você tem carga. Aqui é uma atração quântica. Eles se aproximam, certo? Ligação covalente simples ou normal. Nuvem eletrônico ou orbital molecular. Um exemplo das ligações covalentes simples. A gente colocou ali o cloro, um elemento está precisando de, de ganhar um, mas você tem elementos que, que precisam de ganhar dois, três, então vai, isso irá ocorrer da mesma maneira. A diferença é que se o elemento precisa de, de ganhar dois, ele terá que compartilhar dois elétrons. Se ele precisa de ganhar três, ele terá que compartilhar três elétrons. O oxigênio está na 6A, ele tem seis elétrons na última camada, então ele precisa de ganhar dois. Se ele se unir a um outro oxigênio, ele tem que compartilhar dois elétrons. Certo? Eles estão compartilhando aqui dois elétrons. Aí também ele satisfaz a regra do octeto e passa a ter também oito elétrons na última camada. Então, ficaria a fórmula de Lewis, fórmula molecular e a fórmula estrutural. Olha lá. No cloro nós tínhamos a estrutural uma ligação simples. Aqui, do oxigênio, nós já temos uma dupla ligação. Se nós pegarmos o nitrogênio, está na 5A, então ele precisa de ganhar 3 elétrons para satisfazer a regra do octeto, para ter 8 elétrons na última camada. Então ele compartilha 3 com outro, com outro átomo de nitrogênio. Então aqui é a fórmula de Lewis, fórmula molecular e a estrutural, olha lá, uma tripla ligação. Certo? Ah, se nós pegássemos, por exemplo esse elemento, o oxigênio, com, com o hidrogênio que está na 1A e precisa de ganhar um elétron. Então ele compartilharia, o hidrogênio tem um, para ele ser estável ele precisa satisfazer a regra do dueto, né? de ter dois elétrons na última camada que ele fica semelhante ao hélio. Então ele compartilha um, esse daqui fica estável, este compartilha um ele também fica estável e o oxigênio compartilha dois, também fica estável, Esse aqui é a molécula da água. Certo? H2O. Então, lius molecul molecular e a estrutura. Depois você verá em geometria da molécula que a formação daquele oxigênio, do, do, do oxigênio, quando você vê polaridade, aqueles hidrogênios ali, na realidade, eles estarão mais abaixo. Mas aí também é o que eu digo para você. Na próxima aula, é, quando nós formos falar de polaridade e de geometria da molécula, aí você entenderá a, a geometria dele. Mas a, a a forma que está colocada ali está certinho. Então, aqui no caso do ácido clorídrico, você tem né, ele com hidrogênio, que fica semelhante ao hélio, ele precisa ganhar a, um elétron, e o cloro, que também precisa ganhar um para satisfazer a regra do octeto. Então, com isso, satisfaz aqui os dois elementos. E aí a representação, né, como fica... É, aquelius, Molecular e Estrutural. Você tem a ligação covalente, dativa ou coordenada. Como é que funciona isso? A definição, o par eletrônico compartilhado pertence a um dos átomos. Só ocorre quando todas as ligações covalentes simples possíveis já aconteceram. É, existem casos de ligações que o elemento já vai estar estável por outras ligações que ele, que ele está fazendo mas ele tem um outro elemento próximo que vai utilizar o par de elétron dele, aí nesse caso, só aquele que está precisando irá utilizar, então não vai ter um compartilhamento. Então, na realidade, a ligação covalente da ativa, ou coordenada, ela não é um compartilhamento, porque só um utiliza o par de elétron do outro. Um exemplo aqui, ó. isso acontece muito na formação SO2. Ah, o enxofre e é o oxigênio, então vamos... Vou pegar aqui um exemplo. O enxofre ele tem seis na última camada, compartilha dois elétrons. O oxigênio também tem seis, compartilha dois. Né? Mas, quando aparece uma outra, um outro átomo de oxigênio, como é que ficaria isso? Veja bem, o enxofre está estável e o oxigênio está estável. Então, aquela outra molécula, representada pela seta ali, o oxigênio vai compartilhar, vai, vai usar os dois os dois é, elétrons da última camada do enxofre, mas não é um compartilhamento, porque o, o enxofre não irá usar os dois elétrons do, do oxigênio, porque ele já está estável, porque ele já está usando ali do, do outro oxigênio. Então essa, essa ligação é representada por uma setinha apontando só qual está usando o par eletrônico. Então, ó, nesse caso aqui, ó, como ficaria isso? O enxofre ele tem uma dupla ligação com o oxigênio, com mais um átomo de oxigênio, ficaria enxofre, dupla ligação com oxigênio e uma ligação ali dativa. Essa ligação aqui ela é uma ligação é, covalente e a outra é uma ligação covalente, dativa, uma ligação coordenada. Certo? Número de valência. É, número de ligações covalentes normais e dativas que um átomo é capaz de formar. As valências dos grupos A, fórmula de, de Lewis, né? eu estou representando aqui todos eles. Número de, de, de valência, né, simples, quem está na 4A precisa de formar quatro ligações, 5A três, 6A duas e 7A uma. Dativa, quem está na 4A não faz ligação dativa, mas quem está na 5A pode fazer uma, na 6A pode fazer duas, e na 7A pode fazer até três ligações. Né? E com o hidrogênio, você só vai ter ligação covalente normal, porque o hidrogênio só tem um elétron na última camada. Certo? As moléculas do, do, do, dos ácidos oxigenados. Todos os átomos do oxigênio aparecem ligados ao elemento central. E cada átomo de hidrogênio ficará ligado a um átomo de oxigênio. O ácido sulfúrico, por exemplo, você tem o enxofre, você tem o oxigênio de um lado, o oxigênio do outro, e o hidrogênio ligado ao oxigênio, certo? Então, o hidrogênio ligado ao oxigênio, ele passa a ter dois elétrons na última camada, tanto de um lado quanto do outro. O oxigênio aqui passa a ter 7, ligando o, com o enxofre ele passa a ser 8, então esse oxigênio aqui também satisfaz a regra do octeto. O enxofre está ligado ao oxigênio, de um lado e o oxigênio do outro. Então o enxofre aqui também satisfaz a regra do octeto. E o, esse oxigênio está ligado a um hidrogênio e também está ligado ao enxofre cá. Então ele também passa a ter oito elétrons na última camada também satisfaz a regra do octeto. Então aqui está tudo, todos aqui satisfazem a regra do octeto. Só que tem um problema. Você tem quantos oxigênios? Você tem quatro oxigênios. Então esse oxigênio ele passa a fazer a ligação dativa ou ligação coordenada com o enxofre, certo? Então, o enxofre aqui está fazendo duas ligações covalentes e duas ligações covalentes coordenadas, ou duas ligações dativa. Então, estruturalmente, como é que ficaria? O hidrogênio ligado ao oxigênio, ligado ao enxofre, ligado ao oxigênio e ligado ao hidrogênio. E os outros dois oxigênios fazendo a ligação dativa ali com o enxofre, Certo? Então pessoal, com isso nós é, podemos concluir o seguinte, podemos concluir ligações iônicas você vai terá cargas, né? Acontece, vai acontecer entre elementos em que tem tendência a perder e outro tendência a ganhar a, e a ligação é, co, é, covalente você terá sempre elementos que precisam ganhar. E a ligação covalente da ativa, você tem elementos que, em que permite que o outro compartilhe esse par de elétrons, mas ele não pode mais compartilhar, é, permite que o outro use esse par de elétrons, mas ele não compartilha. Por quê? Porque ele já está, já satisfaz a regra do octeto. Os participantes dos compostos moleculares. A metal, o semimetal e o hidrogênio. É, a metal com a metal, a metal com o semimetal e a metal com hidrogênio. Com isso, nós concluímos mais um outro assunto, que é ligações coordenadas. Teremos que falar, tem mais, mais um tipo de ligação, que são as ligações metálicas, né? Será o assunto da nossa próxima aula. Então, dê uma olhada nesse assunto, uh, faça os exercícios, né? Um grande abraço para vocês, muito obrigado aí pela atenção de vocês.